Criatura apavorante filmada comendo alguma coisa no quarto aonde um bebê sumiu. Creepypasta assustadora da Peppa Pig. Fantasma se manifesta no espelho. Casal salva homem que seria oferecido ao diabo por uma seita satânica. Objeto misterioso em forma de disco, abduz uma casa inteira e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações notificações Na tela do seu celular Um casal estava se dirigindo A uma casa escondida no meio de uma floresta Para investigar ritos satânicos Quando no meio do caminho Já se depararam com algo estranho Tiago, tem alguém ali Tiago, abaixou O que é isso? Ei! Oh, Tá de boa? Parece haver alguém escondido tá no meio do mal? mato vigiando o movimento. tá passando mal? Cê, cê é da aceita? Ai, Thiago, sai daí, cara. Então eles seguiram o trajeto até a tal casa. Sai vou canal. Eu vou lá, você olha aqui. Ai Tiago, e se aconteceu com essa? Você me grita, eu vou me ativar. Cuidado Tiago, cuidado, pelo amor de Deus. Chegando lá, eles ouviram um barulho assustador como se alguém estivesse perto de ser eliminado. encontraram um grupo de pessoas em um quartinho em pleno ritual, onde parece que uma pessoa seria oferecida. Meu Deus do céu! Ei! Que é você? Solta ele agora! Solta ele! Vou te matar, pai. Sai daqui agora! Eu vou te matar! Sai daqui! Sai daqui, porra! Quem é você? Quem, tá Quem é você? Quem é eu? O que tá acontecendo, cara? Como que é seu nome? O que é ver esses caras aí? Não tem nada a ver, eles me pegaram, mano. Eu tava numa festa, cara, e de repente já senti uma cogada na cabeça e eu não conheci mais nada, cara. Eu só entrei me pegando, mano. Onde você tava? Tava numa festa com amigo. Os membros da seita fugiram, mas a oferenda ficou e foi interrogada. Parece que ele foi vítima de uma emboscada. Após libertar a alma, eles foram embora antes que a seita voltasse com reforços. Vem, tio, vem! Galera, de atravessar a cachoeira, a gente não filma, não mostra... O caminho aqui pra ninguém poder ir lá, cara, que é perigoso, né, Thaís? Mas já estamos um pouquinho longe da casa. Só que aquele cara continua lá, aquele que tava lá no meio da, da beira. Eu não sei se pegou na imagem, porque é meio longe, cara, muito escuro. Mas tem um cara lá, viu, Thaís? E eu, eu filmei, Thiago. você vai ver nas câmeras. Eu filmei eu, o pessoal da seita, os três, foi pro mesmo lugar, Tiago, mesmo não lugar. Não sei se foi pegar aquele cara que tava caído lá, não sei. Isso fez chamar mais gente, porque a gente já passou o maior risco ali, Thiago. Eu, por mim, achei ele embora, mas depois eu pensei bem que eu já passei pela mesma coisa. Que você lá. Eu achei estranho a conversa daquele cara lá, ele falou que o um nome dele era bruno, que a moça dele não sabia que ele tava numa festa, não sei o que, que não podia saber. Peguei, liberei ele e mandei ele embora, cara. Talvez o cara tá falando a verdade, não sei, cara. Mas ele passou por pouco de morrer. Graças a Deus, deu tudo bem no final, mas vambora, Thiago. Acertou um tiro num um deles, cara. Mas... Mas... Galera, vou nessa, tamo junto, é nóis, falou. No vídeo que se segue, vemos o momento exato em que uma grande nave em forma de disco abduziu uma casa inteira. Em seguida, partiu e sumiu no horizonte. Se essas imagens forem reais, concluímos que a tecnologia alienígena é absurdamente avançada, pois a casa acendeu sem qualquer dano em sua estrutura e de forma retilínea por um espectro de energia desconhecido, mas muito poderoso e preciso. preste atenção nessas imagens vemos o que parece nada mais que uma criança brincando em frente ao espelho mas note que é uma sombra desprendendo daquele rapaz sombra esta que sai do espelho em sua direção e o vídeo se encerrou no susto é uma figura apavorante vermelha da cor do inferno e que pode corroborar com a ideia de que o espelho é a janela do mundo espiritual é um vídeo curto porém que serve de alerta Aqui vemos alguém andando por um shopping procurando o banheiro Até que ela bate de frente com uma porta que dá para um corredor muito extenso Te faço a pergunta, você teria coragem de entrar nele? Ela não entrou e fez bem, pois está na cara que é uma armadilha para te levar para o background, de onde você nunca mais sairia. Tome muito cuidado, jamais entre em locais que você não conhece, às vezes até uma brincadeira de criança pode te levar ao labirinto infinito. O Papa Pig e seu irmão George gostam muito de brincar. Todos os dias eles iam ao bosque felizes brincar e dançar. Até que um dia seus pais decidiram que eles nunca mais iriam sair de casa E passariam o resto de suas vidas trancados às sete chaves Tendo em vista ver um lobisomem a solta comendo os porquinhos pelo bosque Furiosos com a decisão dos pais, os dois irmãozinhos se rebelaram e tiraram a vida dos pais E assim eles viveram felizes para sempre no estômago do lobo E temos o caso de uma mãe que deixou seu bebê em casa sozinho enquanto ia ao mercado e quando retornou viu que ela já havia desaparecido. Ao rever as imagens da câmera de segurança de barba eletrônica, ela entrou em estado de choque. uma criatura horrenda que parece estar se alimentando de alguma coisa. Parece um zumbi com uma cabeça enorme, talvez inchada de muitas bactérias, com pele branca, pálida e podre, garras enormes e que geme feito um animal. Doutora esta que nunca mais foi encontrada, a suspeita é de que seja algum tipo de bicho-papão que saiu de debaixo da cama. Mais um caso perturbador de um grupo de indígenas que encontraram uma estranha criatura na Amazônia Mais precisamente nas regiões de Ratanabá O pequeno monóide parece um pouco agressivo e não parece se intimidar com a presença dos índios. O pequeno monóide pode indicar a presença de uma civilização pré-histórica conservada na até então remota e inexplorada região amazônica. Será que este é um dos motivos da cobiça estrangeira na Amazônia? Será que é assim que nós éramos há milhões de anos atrás? Será que nós evoluímos disso?